Ao vivo aqui do país da Brigitte está começando mais um vídeo do Calma Gente Calma! Meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga e eu queria gravar esse vídeo de uma maneira um pouco diferente porque hoje, no dia que eu estou colocando esse vídeo no ar, dia 31 de agosto, estão fazendo 20 anos que eu deixei o Rio de Janeiro e eu vim morar aqui na França, país onde eu descobri a sofrologia, onde eu me tornei sofróloga e eu queria fazer esse vídeo sobre a situação da sofrologia aqui na França. Você já imaginou como seria maravilhoso um lugar onde as crianças aprendem técnicas de respiração e de relaxamento desde o maternal, onde as crianças aprendem técnicas para se acalmar, para dormir melhor, para controlar aquele excesso de energia que elas têm naturalmente. Você já imaginou como seria maravilhoso um lugar onde as empresas é, se preocupam com o bem-estar dos funcionários e pagam sessões de relaxamento para os funcionários dentro da própria empresa todas as semanas? Esse lugar existe, e esse lugar é a França, e é, essa técnica que está muito presente hoje em dia nas escolas, nas empresas, nos hospitais, é a sofrologia. Tem umas criancinhas que resolveram brincar bem ali atrás de mim, elas estão gritando, é a vida, eu vou ter que continuar assim mesmo. É, tem uma pesquisa que foi feita por um instituto de pesquisa, BVA, um instituto de pesquisa aqui na França, é, a pedido da Câmara Sindical de Sofrologia, ano passado, em 2018, e essa pesquisa revelou que 94% dos franceses já ouviram falar da sofrologia e 11 milhões de franceses já praticaram a sofrologia e a grande maioria tem uma imagem muito positiva dessa técnica. A sofrologia de longe a técnica alternativa à medicina, como eles chamam aqui na França, mais procurada nas páginas amarelas, muito na frente dos hipnoterapeutas, pessoas que praticam reiki, é, meditação, mindfulness, é, florais de Bach, naturopata. A sofrologia está cada vez mais presente nos hospitais. Tem um hospital muito específico, que é o Hospital de Tours, que é uma cidade aqui no centro da França, que substitui a morfina, por sessões de sofrologia. A sofrologia também está presente para administração do estresse, da ansiedade, dos pacientes, às vezes com sessões coletivas de sofrologia, às vezes com sofrologos presentes é, no quarto, né, fazer, fazer sessões individuais com certos pacientes, mas também para os funcionários dos hospitais, que também tem uma, uma profissão muito difícil, né, que dormem pouco, que trocam de horário todas as semanas, e que tem uma profissão muito estressante, e eles também frequentemente fazem sessões de sofrologia, pagas, obviamente, pelo hospital. O Instituto Curie, que é um instituto de utilidade pública, uma fundação de utilidade pública para pesquisa e para o tratamento do câncer, também propõe sessões semanais de sofrologia para as pessoas que estão em tratamento, então, fazendo o tratamento contra o câncer, diferentes tratamentos possíveis né, contra o câncer. Então, eles propõem sessões semanais de sofrologia para que essas pessoas aprendam também a, a aliviar as tensões, a diminuir o estresse, diminuir a a ansiedade, obviamente, que gira em torno da pessoa que está em tratamento, o cansaço também, as eventuais dores físicas e morais é, que, obviamente, estão presentes quando você sofre de câncer e quando você está fazendo um tratamento. Grandes empresas também, eu só vou citar algumas porque eu não conheço todas, né as grandes empresas como o Grupo de Hotéis Accor, é, o Banco BNP Paribas, o La Poste, que é o serviço de Correios aqui na França, que também é um, é um banco, eles também propõem sessões de sofrologia dentro da própria empresa. É, um sofrólogo vem, ou vários sofrólogos, né, vem e fazem sessões geralmente de uma hora, de 45 minutos dentro da própria empresa, durante os horários de trabalho, para que os funcionários dessas empresas possam saber também, aprender técnicas para se acalmar, para administrar o estresse, para administrar o cansaço uh, que é frequentemente presente né, quando você trabalha nessas empresas muito grandes. Então, tudo isso é pago pelas próprias empresas que têm consciência de que um funcionário feliz, um funcionário pouco estressado, é um funcionário melhor. Como eu já citei também no meu vídeo sobre como eu descobri a sofrologia, a sofrologia está cada vez mais presente nas maternidades também, as maternidades propõem sessões de sofrologia para mulheres grávidas, geralmente no fim da gravidez, para aprender a dormir melhor, a administrar o cansaço, é, o estresse também, tanto da chegada da maternidade quanto da chegada do parto também, então tudo isso ajuda muitas mulheres grávidas a viver um fim de gravidez um pouco mais sereno e a chegada do bebê também de maneira mais serena. A sofrologia e os sofrólogos também estão muito presentes nas escolas, em todas as idades, do maternal, eu mesma já fiz sessões é, em maternal para criancinhas entre 4 e 5 anos e até a faculdade, e ela ajuda a diferentes coisas, geralmente é o sofrólogo também que vai até a escola fazer sessões com adolescentes, funciona muito bem, a adolescência é uma fase da vida muito difícil, né? são muitas transformações e ajuda muito a combater o estresse antes das provas. Acontece com muita frequência que o adolescente estude, estude, estude e acabe se dando mal na prova por pura ansiedade, por puro estresse. Então a sofrologia também vai ajudar a tirar essa barreira da ansiedade, para que ele possa viver essas provas de uma maneira muito mais serena. Autoescolas também, às vezes, pagam sessões de sofrologia ou propõem sessões de sofrologia para as pessoas antes de, né, de fazer a grande prova para tirar a carteira de motorista. Gente, a Espanha está toda aqui. Né? Eu sou o uso falar espanhol. A sofrologia também é bem conhecida dos atletas profissionais ou não, cantores, artistas que podem ter bastante estresse antes de subir num palco, antes de fazer uma competição. O praticante de sofrologia mais conhecido aqui na França é, sem sombra de dúvida, o antigo é, o ex-jogador de tênis que hoje se tornou cantor, já tem muitos anos que ele se tornou cantor, se chama Yannick Noah. ele já deu várias entrevistas falando sobre o quanto a sofrologia ajudou ele a administrar o estresse antes de competições super importantes na vida dele, que ele poderia ter perdido por puro nervosismo, e ele continua, então, praticando a sofrologia hoje é, para administrar o estresse antes de subir no palco. Né? Tem uma manequim, uma modelo também muito conhecida, que se, chama, que se chama Estelle Lefebure, que faz muitos vídeos na internet, inclusive, dando técnicas de sofrologia. Ela não é sofróloga, mas ela fala muito sobre vida saudável e, enfim... Uh, maneiras de administrar o estresse de maneira natural e ela dá dicas de sofrologia, ela já escreveu livros sobre isso ela faz vídeos sobre isso, então ela também ajuda a divulgar a sofrologia tem um ator francês muito conhecido é, aqui que inclusive foi muito premiado recentemente por um filme que ele fez ano passado, há dois anos atrás que se chama Arnaud Valois e Arnaud Valois não somente praticou a sofrologia mas acabou se tornando sofrólogo também e ele, ele também fez a mesma escola que eu a escola onde eu aprendi a ser e na qual eu também fui professora. No programa de televisão The Voice, né, que é um programa que passa aqui também na França todos os anos, tanto o The Voice para adultos quanto o The Voice Kids, tem um sofrólogo nos bastidores para ajudar os candidatos a não, enfim, não morrer de nervoso, não ter um branco na hora que apresentem na frente do jurado. O mercado editorial não fica atrás. Hoje de manhã, antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa muito simples no site da FNAC, que é uma cadeia de livrarias, a maior cadeia de livrarias aqui na França. Eu simplesmente escrevi sofrologia e tinham 376 resultados, 376 livros diferentes sobre a sofrologia. Alguns que se dirigem ao público mais profissional de sofrologos, como eu, por exemplo, mas a grande maioria que se dirige ao grande público sofrologia para não se estressar durante a gravidez, sofrologia para criança, sofrologia e sexualidade, sofrologia e esporte, sofrologia e administração da dor, da ansiedade, da insônia, enfim. A sofrologia já é bastante reconhecida aqui na França como sendo um método fácil, acessível, natural, que a gente pode utilizar, que a gente pode adotar para a nossa vida, para tornar a nossa vida mais fácil, para ter uma maior harmonia entre o corpo e a mente, se os franceses adoram a sofrologia, não tem porquê os brasileiros também não adorarem. E a minha missão aqui com esse canal, calma gente, calma, com tudo que eu faço na internet, com todos os vídeos que eu coloco aqui, é fazer com que a sofrologia também chegue no Brasil e se torne conhecida aí no Brasil. Se você quiser me ajudar nessa missão, então se inscreva no canal, me Siga nas outras redes sociais. E mande esse vídeo fale desse canal para outras pessoas que também podem estar interessadas é, na sofrologia. Eu vou ficando por aqui porque não somente eu estou achando que vai chover, mas ainda por cima tem um bando de criancinha louca para jogar bola aqui na minha volta. Então não vai rolar. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.